E aí jovens, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tartaruga Motovlog Belém. Esses dias eu tava lembrando, cara, eu tenho uma pegada muito devagar, né? Uma vez eu li que falaram aqui, um comentário de outro brother, que eu sou muito cabo-preso. Mas é, é fogo, né, cara? A gente sabe a loucura que é o trânsito daqui de Belém enfim o país todo já sofri dois acidentes sei como aqui é cair mesmo que é equipado a gente sente no baque nem sempre como cair cair como no no móvel sei lá como no sofá às vezes a gente se bate e se bate escroto. ainda mais quando eu tô sem a jaqueta como agora né porque ela tá estão pra lavar Estão para secar na verdade, porque eu estou pegando chuva direto e aí não dá para vestir uma coisa ensalpada, né? Então, então para secar lá. Enquanto isso, estou com o um moletom aqui para proteger do sol e do frio ao mesmo tempo. Está um friozinho de manhã cedo aqui para mim, que sou, não, não tenho quase gordura corporal. É frio, qualquer friozinho já é frio demais então por isso que eu uso esse moletom aqui verde que eu estou usando agora mas aí em compensação né? como eu não estou vamos ver assim em teoria protegido então tenho que dirigir mais defensivamente mais cautelosamente a 40 50, no máximo 60 por hora isso quando a pista está livre Corredor devagarzinho, assim vai. Okay. é um proteger a vida, né, cara? E também, como eu já provei várias vezes, não adianta. O cara que, que dirige a 100 por hora, o cara que, que dirige 80, todo mundo se encontra lá na frente no sinal. A não ser que tenha pegado alguma pista paralela, assim, né, pra, pra direita, pra esquerda, que, sei lá, que dê um outro caminho. Mas se todo mundo for pro mesmo caminho, na mesma velocidade média... Aliás, um pouco mais rápido que o outro, um 180, aí todo mundo se encontra no sinal, por exemplo, esse cara dessa. Facto aqui. Passou, chutou na minha frente antes de eu começar a gravar e agora a gente se encontrou aqui no semáforo. Aí vai abrir o semáforo ele vai para Se não for dobrar ali foi for direto, é, a gente vai se encontrar lá na frente de novo, no próximo sinal fechado e assim vai. A diferença é que o cara gastou mais combustível para chegar e só chegou mais rápido no sinal. e Eu economizei, cheguei mais devagar, mas cheguei no mesmo tempo. Pouco mais depois que ele, mas certa forma ele vai ter que esperar. E eu talvez já chegue com o farol quase para abrir. Tem essas vantagens e desvantagens. Olha lá vai ele. Vamos na manha. O que eu falo, ele foi lá na frente, né? Eu tô aqui a 50 km por hora, ele deve estar uns 70 por aí. Aí se não passar o sinal, eu vou cansar ele de novo. Ou Abriu agora. Tá vendo? Ele vai dobrar lá, mas se fosse continuar direto. Eu teria cansado. Já cansei ele praticamente, né, que ele vai pegar com outra mão Mas é o que eu sempre falo, essa teoria é a mesma. Agora isso eu não se. Se estende. É, botar se não se estende as estradas, né? Claro. As estradas aí como não tem semáforo, essas coisas, no máximo radar, ou tão lombadas e barreiras. Se tu for sem, realmente tu vai abrir vantagem é enorme de quem tá a 50, 60, né? Mas no meio urbano eu acho que isso não funciona. A não ser se tu for pedradora de sair avançando os semáforos por aí, cortar os outros, enfim, tudo mais. Fazer as infrações do trânsito, Estou né? Tô dizendo que se a pessoa for dentro da lei, exceto pelo limite de velocidade, é, as pessoas ficam iguais no termo de destino. Como minha mãe diz minha mãe disse que essa galera que quando abre o sinal sai de parado chutada na frente, é a galera da falbação. Porque ela também já sabe, já é a prova viva. De várias e várias vezes que a gente vai chegar sempre no mesmo, mesmo semáforo lá na frente. A gente vai se encontrar e vai chegar. Todo mundo junto, todo mundo vai ter que esperar abrir. O sinal.